Depois de tanto pedirem, tá aí a nova intro, feita pelo lagarto gelado. E lembrem de passar no canal dele, que vai estar na descrição do vídeo. Se vocês não passarem, irei reduzir todas as moléculas do seu corpo e pulverizá-las até não sobrar nada seu para contar história. Tenha um bom vídeo. E bem, se você não sabe, o décimo alien é um conceito especial do início de Ben 10, onde a décima transformação em ordem cronológica do Ben, ele teria uma posição especial e uma mecânica que o distinguiria né, bastante dos outros alienígenas. Os exemplos desse fenômeno são fantasmático, né, que ele foi capaz de despertar uma consciência e também escapar do Omnitrix, vai virar o vilão principal que moveu todo o plot da terceira temporada do clássico, né, levando até mesmo ao escaneamento de novos aliens, que são os aliens do sistema Eno. E em Força Alienígena temos o Alien X, né, que é uma criatura de imenso poder, mas que a princípio era incapaz de utilizar esse poder devido à falta da adesão entre múltiplas personalidades na sua mente. Só que o que, é que acontece? A parte de supremacia a gente perde esse conceito com o um de décimo não tem nada especial mas se pudéssemos mudar isso então vamos tentar expandir o conceito de décimo alien em cada série da quantidade original de Ben 10 começando obviamente pelo início de tudo Ben 10 clássico Aqui nós temos o conceito do alien fantasmático, o seu doador genético que é o Zisker. ele possui o poder de manifestar a sua consciência, até mesmo através de um único fragmento de DNA. Os vestígios de existem mesmo em alguns filamentos de DNA. Aí embora a maneira que o conceito do Zisker e o fantasmático já tenha sido legal por si só, a gente pode expandir ele um pouquinho mais para ficar mais interessante, né? Então assim, a gente sabe que toda vez que o Ben ele se transforma no fantasmático, a personalidade do dos se torna cada vez mais clara. Você não faz ideia com quem está mexendo. Mas se a gente pudesse tornar essa manifestação mais evidente, através de uma mecânica interessante que até mesmo geraria ótimos brinquedos para a Bandai produzir. Ó, imagina assim, que embora no início o fantasmático ele apenas demonstrasse traços da personalidade dos Zizker, Assim como acontece no próprio Kenon, mas ao longo do tempo a sua atividade aumenta com bem acidentalmente ele virando fantasmático várias vezes mesmo quando não queria, até chegar um ponto que a atividade se manifesta na forma de pedaços do fantasmático surgindo nos outros áreas é como uma forma de fusão gradativa. De pouquinho em pouquinho, vários pedacinhos do fantasmático, como espinhos, garros ou seus tentáculos aparecendo nos ares, que daria fruto a um brinquedo onde ele poderia se encaixar várias peças do fantasmático como o boneco do besta, por exemplo. Toda essa manifestação iria chegar ao ponto do fantasmático começar a se manifestar, mesmo com o Omnitrix desativado, foi uma base do bem que eventualmente levaria à sua separação no final da segunda temporada. Agora, indo mais a fundo nesse conceito, imagina assim a cena que o Ziz quer, ele tenta possuir o bem, só que ele é incapaz devido à proteção do Omnitrix, né? Parece que não consigo reunir as suas formas alienígenas. Não importa, o tempo está ao meu lado. Pronto, agora imagina que ele tivesse se transformado no Bala de Canhão nesse momento, o Alien que substituiu o Fantasmático, o 11 Alien. Em vez de bloquear a possessão de ser algo do Omnitrix, nesse cenário seria um poder do próprio Bala de Canhão. as suas defesas, elas iriam bloquear a intangibilidade do protoplasma, dos ectonuritas. O Alien mais defensivo teria essa defesa extra sobrenatural, o que faria do Alien que substituiu o Fantasmático um ponto-chave para derrotá-lo. É como se o Omnitrix tivesse dar ah, o problema aqui é os mais manifestando eles bloqueou DNA com as habilidades necessárias para resolver esse problema muito massa isso né bom chegando em força alienígena a gente teria o alien x mais aprofundado sobre as suas personalidades a inspiração para esse conceito seria o fato que os sapos celestiais nascem com uma única mente. Só que o que é que acontece? Elas se dividem quando ele vai amadurecendo. Aí tendo em mente que apesar de seus enormes poderes, os sapos celestiais confirmadamente ainda são só formas de vida que come, reproduzem, envelhecem, evoluem e morrem. Então a gente pode criar o conceito de que a sua mente fragmenta por causa que as suas consciências mortais são incapazes de compreender a totalidade dos seus poderes imensos né, sobre a realidade sem se fragmentar. Ou seja... Quanto mais complexo o poder celestial mais personalidades ele teria, entendeu? Quanto mais poder, mais fragmentações de personalidades, entendeu? Então no caso do Alien X, o Ben apenas precisava distorcer o tempo do local da represa, então apenas duas personalidades foram criadas, né? Porque foi uma coisa simples. Agora no caso dele precisar ainda mais poder do Alien X, mais personalidades iriam se manifestar dependendo da complexidade do poder inquisitado. Destruir um planeta reorganizar a ordem das estrelas da galáxia, reescrever a composição biológica de todas as criaturas do universo, mudar a natureza do próprio multiverso e como novas realidades nascem, cara, cada nível de poder iria criar mais subpotência da mente do Ben no Alien X e o Ben teria mais e mais consciência para discutir, cara, isso é uma confusão. E se isso funcionaria super bem com o Ben maestrando o Alien X, né? Ele ainda é teria que convencer Bello Serena, dar o poder dele sobre o Alien X pra ele, mas agora essa capacidade não iria ser todas as capacidades do Alien X, sempre teria um nível mais avançado que o Ben teria que maestrar conversando outras personalidades né, dando um senso de progressão para o uso do bem sobre o Alien X. Agora, em Supremacia Alienígena teria duas opções. Poderia acontecer o um mecanismo né, do décimo alien em um alien normal ou no um alien supremo. Né? Dos aliens normais supremacia seriam o 5 de Andrômeda, aí mais acelerado, camarim, besouro, diabrete e o contratempo. O contratempo seria o décimo alien especial. O conceito dele seria o quê? Seria que os cronossapenses são formas de vida que espontaneamente são formadas por paradoxos temporais. Por exemplo, o paradoxo ele nos diz que o Ion, ele vem da realidade do universo de corrida contra o tempo. Portanto, provavelmente seria o bem daquela realidade transformado por poder. Cronianos. Daí, nesse mesmo episódio, né, o episódio Ben mil retorna, o Ion também diz que ele ganharia imenso poder se ele pudesse absorver o Ben Prime com seus poderes, assim como fez com todos os outros. Porém, existe algo que o impede, o Ben Prime, de ser incorporado pelo Ion, que é o Contratempo. Tempo. O Contratempo ele é dado ao Ben, pelo Ben Supremo, né? Que ele era o futuro do Ben, até os danos depois serem muito graves. Né, ele até mesmo lembrando daquela viagem no tempo, que significa que o Ben iria envelhecer para ser aquele bem e voltar no tempo para ter aquelas memórias, né? Cara, isso não tá me deixando menos confuso Daí o Ben, ele tendo o contratempo Ele se tornaria o Ben Supremo E voltaria no tempo onde ele usaria os poderes do contratempo Pra destruir as mãos do juiz final E dar o contratempo pro Ben do passado Confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido Viagem no tempo, né galera? Ah, eu não sei essa história de viagem no tempo Me dá dor de cabeça Ou seja, o contratempo é o looping fechado Não teve início nem fim Ele é um ser nascido de um paradoxo necessário Para impedir o Will de absorver o Ben Prime Então a mecânica do contratempo seria ser uma criatura De existência paradoxal Daí, a segunda opção seria um décimo supremo né? O que não acontece até o universo Já que o Supremo Assessor tinha oito supremos Nós se contávamos com o Ben Supremo Daí esse décimo supremo ele seria um alien que por algum motivo Ou teve seu processo de evolução prometido e Ele teria que adentrar na própria simulação do Supremo e tentar acessar essa transformação passando por um bre uma breve diferença do pior cenário possível, talvez ganhando mais consciência do poder dos supremos e também do seu sofrimento algo, algo relacionado a isso, entendeu galera? Agora vamos para o Omniverse, onde temos um área especial, que é o Feedback tá? o Feedback ele não é o um, um décimo área não, mas para ajustar, vamos fazer aqui que o Feedback seja a décima nova transformação, cronologicamente usado pelo bem claro, ainda ia ter os flashbacks e ia mas para o bem do presente ele ia ser o décimo área daí a mecânica especial dele seria a recuperação de áreas, né? porque a gente sabe que a supremacia, o bem supremo foi lá, desbloqueou todos os aires que o bem já tinha se transformado até aquele momento, que a intenção deles era usar esses alienígenas de supremacia porém isso nunca aconteceu, eles só apareceram na abertura mesmo, os demais áreas retornaram em omnivés mesmo já tendo sido desbloqueados, pronto pois aqui a gente vai colocar que a supremacia o bem não tinha recuperado esses alienígenas ele só ia recuperar a partir de omnivés também a gente vai colocar que alguns dos aires de força alienígena também foram perdidos, né? pronto vamos fazer assim, no episódio que o cromático ele tentou absorver a energia da máquina da encantriz tenha sido perdido de novo, beleza Aí também digamos que o Kevin, quando ele se tornou Kevin Supremo, tenha destruído as chaves do Alien X, aí por esse motivo esse Alien foi bloqueado, né? Também vamos criar a situação que os Supremos eles escaparam do Supremo Nitrix, aí causou um dano que fez com que o sistema temesse essas formas de vida, aí trancou todos os Aliens que tem Supremo, tem fogo fato não mostraram friagem, eco-eco, bala de canhão, entendeu? Todos os aliens. Aí, com isso, eles não poderiam ser simplesmente recuperados pelo Ben mil assim como o feedback. E nesse War If que a gente tá fazendo aqui, o Ben teria perdido muitos aliens e aí vem a mecânica do décimo alien do feedback. Vamos dar a ele uma extensão do seu poder de detectar as ondas eletromagnéticas. Da mesma forma que ele pode receber, ele também poder transmitir essas ondas, né? transmitir suas memórias. Com isso, nasce emocionante emocionante, né? que o Ben recupera o feedback novamente. Ele se lembraria de todos os aliens que ele já perdeu, ele perceberia que seu primeiro alien a ser perdido foi recuperado. Né? Então, transmitindo essas memórias memórias e percepções como ondas eletromagnéticas ele poderia sobrescrever o sistema do Omnitrix para então assim desbloquear tudo que ele já perdeu e recuperar todos os alienígenas né? dando assim o poder do feedback trazer de volta aliens que não eram vistos há muito tempo entendeu ele ia ter esse efeito e ser muito legal isso é tanto dele o feedback é demais e dá uma importância muito grande ao feedback e é legal porque feedback significa retorno então tipo a ah, esse é o retorno dos aliens através do feedback entendeu mano muito massa isso Flashback. Mas é isso, galera. Essa é a mecânica aí do 1 ar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!